Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. A apresentadora Maria Júlia Coutinho acabou entrando ao vivo na Rede Globo de televisão, na qual trouxe uma difícil notícia, notícia essa que envolve diversas perdas que aconteceu hoje no qual 25 pessoas teriam perdido as suas vidas, isso mesmo, todos os detalhes você confere agora. Então pessoal, a apresentadora Maju Coutinho acabou entrando ao vivo durante o seu jornalístico Jornal Hoje na Rede Globo de televisão, na tarde de hoje para confirmar uma difícil notícia. Para quem não sabe, uma operação policial no Rio de Janeiro contra o tráfico de drogas no Jacarezinho Dona Norte do Rio acabou acontecendo onde provocou um intenso tiroteio no início da manhã de hoje, onde teria morrido 25 pessoas, entre elas 24 pessoas suspeitas e também um policial civil que trabalhava na operação. A informação foi dada e divulgada pelo portal UOL, que informou que passageiros do metrô também foram feridos. Mas e você, o que pensa de tudo isso? Deixe nos seus comentários até o próximo vídeo.